Na moral, já tô empolgado aqui, ó. Vamos ver o que, que a Garena preparou, mano, nessa nova atualização. Caraca, mano! Tá muito lindo isso! Ah, a Garena tá de parabéns, mano. Na moral, olha que bonito esse banner, essa entrada aqui do Free Fire. Inicia o jogo. Vamos ver as novidades aqui. E, mano, olha esse lobby caramba, mano, novo personagem, já sabia que ia vir esse novo personagem, já tava aparecendo ontem de noite e eu curti demais, mano, a pegada do personagem, assim, gangster muito top, Eita! Tá, mano, será que eu vou conseguir pegar o Dino dessa vez? Eu não sei, só sei que tem mais essa novidade aqui, que agora você vai poder ter várias skins do Dino Eu não sei se é só a pessoa que tem a skin do Dino, que comprou naquela vez passada, que apareceu E pode evoluir, ou se tu pode conseguir o Dino antigo dessa vez e pode evoluir, não sei Enfim, o um novo look draw, mano, muito top isso aqui Pelo visto a gente vai conseguir outras skins, umas paradas muito doidas Beleza, beleza Calma, calma que Beleza, mano Olha aqui, vamos direto pra loja Ver quais que são as novidades E eu acredito, mano Para de chamar, cabecudo. Mano, seguinte, estamos aqui dentro da loja E aparece aqui o personagem novo pra comprar O personagem com a dozezinha ali, pequenininha na mão <risos> Muito top, mano Resgatar, olha, olha essa função nova Que tem aqui dentro do Free Fire De você poder aproximar Ah, acabou o efeito aqui, estragou com o efeito Beleza, olha só, mano, essa opção nova de... Mano do céu de free Fire tá demais, mano, tá demais, olha isso, mano Aqui também consegue aproximar, ó, e ver o carro, mano, girar ele Tudo em tela cheia, caramba, mano, sensacional <risos> Beleza, eu vou vir aqui, ó, e, mano, eu vou coletar tudo Que eu tenho muita coisa pra coletar aqui, ó, beleza Agora nós temos ranking de token e a gente consegue, mano, com esses... É, deixa eu que negócio aqui A gente consegue com esse ranking de token, mano, pegar... Olha isso, mano Que sensacional esse capacete, mano Na moral, que sensacional Olha esse skin, mano Precisa de bastante ranking de token Mas... Mano, muito top Insistir o pessoal também a jogar ranqueada aí, né? Também temos skins novas aqui no token do Free Fire Normalzão mesmo Achei muito da hora Não consigo pegar ainda essa skin aqui Mas achei muito top Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nova Não tem Mas aqui, mano Mano, essas estrelas são difíceis de pegar, hein? Caramba, tem 18 só Eu nunca comprei nada aqui Mas olha isso Temos uma skin aí muito... Qual, qual é o nome daquele jogo? Pay? Esqueci Mas, mas mano... Muito top. Olha isso, cara. Caramba, deixa eu aproximar aqui, ó. Mano, o Fully tá sensacional. Na moral, mano. Que jogo, mano. Que jogo. Para, cabeção. Meu Deus. Olha isso, mano. Agora, mano, entrando aqui dentro de personagens, a gente vai ver que mudou. Olha isso, mano. Que legal. Eu achei que ficou bem mais organizado. Bem melhor de é, tá mexendo aqui, ó. Aparece já de cara os personagens que você não tem. Tudo organizado. E, mano, novo personagem aqui. Sensacional. Antônio. Era um órfão que cresceu para ser um gangster <risos> Muito top, qual que é a habilidade dele? Deixa eu ver aqui, ó a Habilidade dele, receba 10 de HP extra Quando a rodada começar Mano, legal isso, hein? 10 de HP extra, 20 de HP extra, 25 de HP extra Quando começar, eu acho que vai ser um personagem Bem apelão, e mano, na moral Curti muito o style dele <risos> Muito gangster mesmo Mano, eu coloquei diamantes aqui na minha conta eu quero comprar algumas coisas Aqui com vocês, eu tô muito empolgado Pra isso, mano, na moral, se você curtiu A nova atualização do Free Fire, porque tá sensacional Sensacional, isso eu garanto, deixa o like aqui embaixo, mano, se inscreva no canal se você não for inscrito, que eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos e não são inscritos, então as... Calma, se inscreve aí embaixo, fechou? Eu tava esperando os diamantes que é aqui na conta pra poder comprar esse personagem aqui com vocês, já caiu aqui na conta, então bora comprar, mano, o Miguel Zeira aqui, mano, Miguel Zeira não, ô oh, Cabeção Antônio <risos> Mano, agora a gente pôs ter três habilidades como assim? Não, não estou entendendo. Mas, mano, na moral, deixa esse pau pra lá. Vamos primeiro aqui comprar esse personagem, mano. Cadê você, meu amiguinho novo? Mano, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Mano, tô quase chorando aqui, calma aí Eita, é muita emoção, rapaz Olha isso, o personagem, a roupinha Tudo desbloqueado, mano, bora equipar esse negócio aqui, mano 400 fragmentos já E, e, e, opa o personagem. Aí tu, tá, aí tu tá um personagem meio Meio peleguinho, né Bora botar aqui a roupinha nele, porque Assim não, não dá, a gente comprou a roupinha Que vai é deixar o bicho gangster, meu irmão Olha isso, meu parceiro Olha isso, meu parceiro <risos> Antônio aqui na minha conta Antônio é dono do meu irmão, mano Olha só, mano, tamo aqui com Antônio da minha conta, e mano, ele segurando essa dozinha aqui, é sensacional, <risos> e pelo vício sim, a gente consegue colocar agora mais uma habilidade, isso vai ser apelão demais, na moral, muito top, vamos pegar aqui o nosso avatar novo, bora equipar aqui que eu curti demais, mano, olha isso, mano, começar uma partida com esse personagem nova a galera já vai ficar tipo assim, WTF, o que que tá acontecendo, <risos> mano, na moral, Agora também temos aqui, pelo visto, emotes no chat de texto Não sei se tinha antes, mas eu nunca vi Tô vendo aqui agora E, mano, beleza Já pegamos tudo aqui E só esse lance da evolução do Dino Que eu não entendi muito bem ainda Se eu posso ou não trabalhar não sei. Bora pegar aqui só um, só pra ver o que vai acontecer aqui, mano Eu não sei Vai que a gente consiga com item Ó, oh, que legal, mano Caramba Eita, sorte, sorte, sorte, sorte não, não é muita né? Bora girar mais uma vez aqui. Eu não entendi se a gente pegar aquela folhinha do dino. A gente vai ficar com o dino. Como assim? Eita. Eita. Eita. Parabéns. Ganhei muito raro aqui. Caramba. Bora girar mais vezes aqui, mano. Calma lá, calma lá, calma lá. Ó, ganhei. Beleza. Eu vou girar uma vez aqui de 270, mano. Ah, eu tô muito empolgado. Na moral, você tá atenção. <risos> mano. Beleza de novo. De novo. Eita. Eita. Eita Beleza, conseguimos uma mochila Que eu já gostei de cara, mano Bora girar mais uma vez aqui, mano Porque mesmo se a gente não conseguir o Dino Não sei o que vai acontecer aqui, porque eu não tenho o Dino naquela vez Passada, mas mesmo assim, mano A gente tá ganhando itens que a gente não tem aqui É, isso aqui eu tenho tudo, né, galerinha Please, me dê, me dê alguma coisa que eu não tenho Por favor, por favor, por favor, por favor Ai, ai Beleza Beleza, Ai, Dino, Dino, Dino, Dino... Ai, mano, não... Beleza, bora girar mais uma vez aqui, mano... Eu tô muito empolgado nesse negócio, bora girar, bora girar... Fechou, ganhamos mais um daquele ali, um item raro... Eu só preciso preciso do Dino, mano... Dino, Dino, Dino... Ai, caramba... Beleza, beleza... Pelo menos a pedra aqui, eu acredito que ela... Ela é muito importante dentro dessa parada aqui... Tem duas pedras daquela lá e eu preciso de um Dino... Um Dino... Beleza... Beleza... Calma lá. Calma lá. Nova atualização bigodoro. do Free Fire, Power. Vai. Eu tô gastando aqui o diamante porque, mano, nova atualização tá muito surreal, mano. O jogo Vim tá muito. muita coisa. É, muita tá legal, coisa. Tá Personagem novo. Tu tem como evoluir o Dino agora? Ó, acabei de ganhar um, um item raro aqui, beleza. Uhum. Mano. Deixa que eu sai. Não, beleza. Só deixa eu te mostrar os. O, olha, olha que sensacional. Uhum. Olha, olha o Dino de tavaquinho, mano. Olha isso. What? <risos> mano, tá muito lindo isso, mano. Olha aqui. Tu consegue evoluir agora, conseguir, tipo, customizar a tua skin do Dino, do, do Dino tá ligado? Uhum. Isso é demais. Tem um personagem novo aqui, deixa eu te mostrar também. Olha isso, Miguel hello, Zera. Hello. Gangster, já tem aqui na minha continha. E mano, beleza, gira ali Fleicão Aqui que Calma eu vou girar mas eu Calma aí. lá que eu, eu, eu, eu confio em ti, bota aí, 270, vai lá Aprende o quem sabe, rapaziada Vamos ver, vamos, vamos ver É a evolução Dino? É, eu não sei eu não sei direito que, pra que funciona isso aqui na verdade Se eu vou conseguir o Dino ou não Eu acho que é só pra quem tem o um Dino, mas assim tem itens que eu não tenho É, é. gira mais uma vez aí, vai lá Vai Fleic's Power, vai Fleic's Power Vamos ver, mano. Eu acordei cedo com essa totalização, hein? Preciso que venha coisas boas. Beleza, tint de diamante muito bom. Não, obrigado eu perguntando. Meu, a fatura do meu cartão de crédito estoura rapidão, porque será? <risos> tá entendendo, mano? Bora, bora, bora, bora. Ah, mano, preciso que caia no Dino ali, que eu quero entender o que funciona nesse negócio direito. Ó, beleza. Consegui uma coisa boa. Mano, não cai no Dino, mano. Não cai no Dino. Tô tentando aqui ver se a gente consegue pegar pelo menos esse negócio do Dino aí pra ver o que o galho. Eita! Calma lá, não quero emblema, mano. Emblema, eu tô cheio já. Ai, caramba. Pelo menos já tô com quatro desses itens raros aqui. Eu acredito que esses itens raros a gente vai conseguir pegar alguma coisa muito legal dentro do jogo, mano. Calma lá. Beleza. Gosto pra caramba de Chique Diamante. Afinal, se você quiser me dar mais, eu aceito. vai... Tique Diamante. Diamante eu consigo rolar a, a, o Diamante Royale ali sem, sem gastar nada. Eu tenho, acho que sete já, uns oito. Beleza. Eita, consegui. Beleza. Beleza. Projeto Dino. Parabéns, você ganhou um item raro. Calma lá. Deixa eu entrar aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa. Ó, oh, eu ganhou um projeto Dino. É, Eu preciso de dois projetos dinos pra esse dali. Tá, e... certo. Esse aqui, ó. Preciso. Já tem, Já pode? Mas eu, eu, mas eu não tenho a skin do Dino. Eu preciso ter a skin do não Dino? Não, precisa, não precisa. Será que não? Eu vou trocar, vou trocar já. Assim. Ah, não, não vou pegar o Dino normal então. Espera, tenta rodar mais. Tá, bem, é, vamos tentar rodar mais. Vai que eu, eu tenho que pegar outro. É, eu tenho um pouquinho, mas vai que eu consigo pegar outro aqui. Aí eu consigo pegar os dois dinos, mano. Bora gerar esse negócio então. Tô empolgado. Se eu conseguir o dinossauro, mano, é sério, vocês têm que deixar muito like nesse vídeo. Porque, na moral, o Dino é a skin mais top do Jogo disparado, consegui mais um desse aqui, ó Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Eita, fechou, mano Consegui mais desse aqui, ticket royale, mano, do céu É muita sensação nesse vídeo, mano Por favor, projeto dino, projeto dino, por favor, por favor Por favor, por favor, joguinho, colabora, colabora, colabora Mano, ai Não veio, beleza, pelo menos veio o ticket ali Não tenho mais pra rolar Assim, mas tem pra rolar com 60 Eu ainda vou conseguir mais um projeto dino, mano, ai Ai tu viu mano, era pra ser o Dino mano, <risos> sacanagem, fiquei pobre, não, <risos> mas beleza mano, eu consigo pegar aquele ali mano, vou girar mais umas vezes depois, deixa eu ver se eu posso pegar esse aqui mano, não, eu... não, eu, eu oh, esse aqui é o mais top, é o originalzão, não, pega um diferente que ninguém tem ainda caramba, beleza mano, bora tentar pegar o tava aqui, vamos ver o que vai acontecer, ai. ai mano, será que eu vou conseguir, não sei o que acontece? Não sei, nunca cliquei, galera. É uma coisa nova dentro do jogo, então ninguém sabe o que acontece ainda. Tempo esgotado. Foi hackeado! É, mas eu... <risos> Calma lá. Eita, eita, uh! mano! Se eu já tiver de Dino aqui nessa conta, mano. Calma lá. <risos> ah, flecão, eu tenho o Dino da vaquinha, flecão. <risos> mano, na moral. Na moral, mano, em top de like nesse vídeo, porque <risos> o Dino, vaquinha, bebendo uma cervejinha ali, ó. Isso tá sensacional, mano. Caramba Então, galera, mano, tentei trazer todas as novidades Tudo que pelo menos eu vi aqui na nova atualização De primeira impressão aqui pra vocês Deixa muito like nesse vídeo Conseguimos aqui, mano, o Dino da Vaquinha <risos> Na moral, mano, merece teu like Se inscreva se não for inscrito Que eu sei que tem muita gente que assiste vídeo e não é inscrito É nóis, um beijo imenso no coração de cada um de vocês E valeu! Manda vídeo, quem tá mais gordinho? Dino da Vaquinha ou viradão? Não